Oi, gente! Chegou esses três pacotes da Shopee. Esse que eu tenho quase certeza que é o colar do Hall, que finalmente chegou. Aqui. É muito bonito. Ai, eu adorei. Tudo que eu vou usar é muito bonitinho. Demorou, mas chegou. Finalmente, Tem que ter muito cuidado porque eu tô com medo de rasgar, de cortar alguma coisa que não é pra cortar, né? É uma franja falsa. Chegou de meio amassado, mas dá para arrumar. Eu Depois eu vou colocar. Eu vou testar, né, e coloco a foto como é que ficou no lado, tá bom? Mas, ó, parece bem... Não parece aqui esse cabelo de peruca, sabe? Aqui. Parece até cabelo verdadeiro. E o último... É uma paleta de sombra Uma sombra líquida vou testar lá na minha mão pra vocês verem E a paleta de sombra Vou testar cada cor na minha mão também. Pessoalmente dá pra ver bem as cores, só que na câmera não dá pra ver muito bem. Mas tá as cores estão igual ali. E ele não é o mesmo modelo que eu peguei lá, sabe? Lá, se não me engano, o modelo era, tinha cor laranja e outras. Vou botar na foto. Mas era essa a cor que eu queria. Então eu comprei aquela outra porque não tinha essa, mas pelo jeito tinha e ele mandou essa. Então, tô feliz. <risos> Foi uma sorte.